O Estado da Arte do Ano navega pelas fronteiras da crítica de arte. E se é pela crítica de arte que pavimentamos um caminho seguro para a construção da própria história da arte, a parada do programa de hoje é absolutamente indispensável? Chegou a hora de fazermos uma visita ao MUSA, o Museu de Arte da UFPR, que completa agora em 2022 20 anos de existência com uma exposição muito especial o Gabinete de Arte Paranaense, no olhar crítico de Fernando Bini. Uma homenagem dentro da homenagem. Não poderia haver uma maneira melhor de reconhecer a trajetória de um dos maiores críticos de arte do Paraná e do Brasil, que foi professor aqui no Departamento de Artes da UFPR por longos anos. As palavras ficam devendo, na hora de destacar o conhecimento, a competência e a empatia do professor Fernando Bini, com os seus diversos textos para catálogos e curadorias. O professor Bini, que é o nosso convidado no programa de hoje. E para fazer jus ao enorme repertório da arte paranaense trazido pelo Gabinete de Arte, é que contamos também com a visita do organizador e curador da exposição José Carlos Sifuentes, e da museóloga do musa Lidiane Nascimento. Eles serão os nossos guias pela infinidade da arte moderna e contemporânea que se faz aqui no Paraná. Mas antes de mais nada, o que podemos entender por um gabinete de arte paranaense? A ideia do gabinete de arte é uma ideia dos Cifuentes que ele vem fazendo há muito tempo. Veja, ele coloca muita coisa na minha mão, mas ele também está escrevendo, ele também escreve né, sobre arte paranaense. Ele é muito interessado no Arte Paranaense. Talvez, como eu facilitei algumas coisas, ele começou a conhecer também né, um grande número de artistas e se uniu de amizade com esses artistas, às vezes até mais do que eu. Né? Bom, gabinete é uma palavra que vem de antigamente, não? quando recém começava o colecionismo de obras de arte. Não? Então, de aí vem a motivação de gabinete, como uma coisa fechada, não? onde se trata de reunir Organicamente e em forma. Profunda, com estudos profundos, sobre um certo setor da, da arte. E ele começou a formar o que ele começou a chamar de Gabinete de Arte Paranaense, através dos escritos dele. É, que ele ia fazendo, escreveu sobre a Dona Ida, é, escreveu sobre o Mário Rubinski, é. então, sobre vários, vários, vários artistas nossos, ele foi colocando ah, o pensamento dele. Gente, essa, essa coleção de textos, né, essa coleção, é que ele chamou de Gabinete de Arte Paranaense. Uma vez que agora já conhecemos a formação desse Gabinete de Arte Paranaense, fica mais fácil entender o papel do Museu de Arte da UFPR Musa na salvaguarda da memória artística brasileira e, sobretudo, da produção realizada aqui no Paraná. E a exposição, o Gabinete de Arte Paranaense do Musa, faz uma homenagem dentro de uma homenagem, fruto de uma grande amizade. O grande fio norteador da exposição são as críticas do, do Fernando Bini, né? ele tem muitas críticas, vários artistas, né? tem essa relação direta com vários artistas, e essa exposição ela trouxe, ela ela ressalta isso, né? cada obra tem uma legenda expandida com pedaços de críticas dele. E eu queria fazer uma homenagem ao professor Bini justamente em função da aposentadoria dele da, da Universidade Federal em 2019, por isso que inclusive o, o recorte das obras e dos textos são até 2019, a pesar de que ele continúa trabalhando na crítica, com, com muito empenho, muita força. Mas eh, essa exposição vem, vem é, sido pensada desde aquela época com artistas, principalmente, que fazem parte da fortuna crítica, Dubini e que tenham obras principalmente no acervo do Musa. O que ele fez, né, desde que a gente se conheceu, há mais de há mais de 20 anos, né é... quando ele começa a se interessar, porque o que é interessante no, no Cifuentes é que ele é professor de matemática, né? então no primeiro momento ele se apresentou a mim como professor do departamento de matemática. Daí você fica com aquela interrogação, né, porque normalmente nós separamos esse julgamento, né, matemático, racionalista, exageradamente, né, e, e o artista, não, aquele que não é sério, né, que faz arte. E nessa mesma medida ele foi estudando o meu trabalho, né, isso que foi, foi interessante, foi colecionando, né? Então ele vinha aqui, né, pegava as minhas publicações, levava, fazia cópia, etc. E eu tenho a impressão que ele deve, hoje deve ter mais... Material sobre mim do que eu mesmo. Né? Com Bini nos conhecemos já há 22 anos, né? e ele eu considero meu professor, a pesar, de, a pesar entre aspas, de sermos amigos já, ele é meu professor porque eu sempre assistia às aulas dele, tanto na própria universidade, a vezes, né? como ele me permitia participar de suas aulas na graduação, quanto no Solar do Rosário, que ele dá sempre cursos eh, semanais. Ele me fez conhecer os artistas, a maioria dos artistas aqui expostos, com os quais tive oportunidade então, de conversar, aqueles que estão vivos, outros que não estão vivos já, mas conheci eles em vida. Não? É um aprendizado muito grande, não, não só da obra de arte de deles, mas da própria personalidade. Pelo fato do professor Bini também fazer parte dessa empreitada, muitas obras foram conquistadas em doações para o acervo do Musa. E a exposição traz obras que já foram expostas no nosso acervo e o próprio curador fez um trabalho de coleta de, de, com, com outros artistas, colecionadores que não tinham obras no nosso acervo, que o Bini tinha muitas críticas. né? Então ele fez o trabalho também, além de curador, com essa política de aquisições, né? De falar com, com os colecionadores. A gente tinha uma comissão que fazia esse trabalho junto com ele também, não era só para a exposição. Durante os 20, as próprias comemorações dos 20 anos, uma das nossas metas da gestão era ampliar esse acervo e essas lacunas da arte paranaense, né? Para o acervo se ampliar. Mas houve uma campanha, acho que nós não podemos esquecer do trabalho da Lidiane, que ela vem fazendo dentro do Musa, né? E nessa ideia dos 20 anos, quando ela tem a ideia justamente de ampliar o, o, o acervo, né, de pedir doações. E eh, como, entre aspas, um efeito colateral dessa ideia de homenagear ao Vini, através dos artistas que ele criticou, vários deles se predispuseram espontaneamente a doar obras novas para o músico. Então conseguimos para esta exposição seis obras novas doadas para o Musa e algumas, duas ou três, prometidas para o futuro que não estão na exposição. Mas então, eh, em função dessa ideia de homenagear o professor Vini eh, nesta exposição, eh, conseguimos um enriquecimento do acervo do Musa bastante eh, importante. Bem, acho que já ficou clara essa vocação do Musa em relação à arte paranaense. Nada melhor então do que passear pela exposição aproveitando todos os detalhes com os professores Cifuentes e Bini. Então, a nossa primeira obra, praticamente a porta de entrada desta exposição, a gente decidiu fazer uma homenagem a dona Aida Hahnemann de Campos, porque neste ano comemoramos seu centenário. Ela é uma das artistas mais importantes do Paraná nesse início da modernidade. Foi discípula de Guido Viaro, que também está aqui com uma obra dele. E esta obra em particular foi doada explicitamente pela família de Dona Ida para esta exposição e em homenagem ao professor Vini, assim como algumas outras que foram doadas para esse efeito. A Dona Ida é um personagem aí, né? Como nós temos na história da arte brasileira, né? Duas mães, né? Duas grandes mães da arte brasileira, Tarsila do Amaral, né, e Anita Malfatti. A Dona Ida representa justamente esta mãe, né? Inclusive, uma vez, num texto da professora D'Alice, ela falou né, que a ida à de Campos no Paraná é a correspondente da Anitta Malfatti em termos nacionais. Né. A exposição começa entrando por esta, por esta entrada, indo para o lado direito, com estas duas obras que considero as mais representativas do que podemos chamar o início da arte contemporânea no Paraná, nos anos 60. Temos aqui a Fernando Calderari e Antonio Arney, que eles, través de suas obras, manifestam esse aspecto de contemporaneidade precoce, que é de tipo experimentado. Eles questionam, questionam o, o suporte da pintura. Já não é mais uma tela, pode ser uma tábua, uma madeira. Eles questionam a propia pintura, não? principalmente em Arnei, com, com, com colagens, com eh, diversos materiais que, que não são tradicionais na arte chamada eh, moderna anterior. Não? Depois, continuamos com este outro segmento, que já é o início da contemporaneidade, principalmente com Guido Viaro, que é praticamente considerado o fundador da modernidade no Paraná, ele eh, e seus discípulos eh, tratam de expresar essa contemporaneidade a través de um expresionismo que se manifiesta a través da cor, né? sobretudo em la Ida Haneman de Campos, que também aqui temos uma outra obra, esta sí pertence ao acervo de Musa, né? uma paisagem, e depois eh, Teodoro de Bona, também a través de outra paisagem con ciertas características que que discuten aquella tradición clásica, por ejemplo, en esta parte en valle está feita con pinceladas que, que no son exactamente que no ilustran exactamente una forma concreta, sino una forma abstracta, es prácticamente una paisaje abstracta en este en esta base educada. ¿no? Después en esta otra en este otro segmento. Eh, apresentamos dois artistas também criticados pelo professor Vini: a Leonor Botteri e o Mario Rubinski, ambos apresentando um geometrismo precoce na arte paranaense. Um geometrismo que vai rumar, possivelmente, a um abstracionismo, e esse abstracionismo se manifiesta já a partir de início dos anos 60 por obras como está aqui de Fernando Veloso, que é considerado praticamente o iniciador de dessa vanguarda abstracionista no Paraná. A seguir temos uma, uma coleção de obras de gravura e de colagem que tratam de mostrar também eh, um pouco dessa versatilidade do professor Vini a respeito da crítica dele. Não se limita a pintura, não se limita a escultura. Também trata de gravuras, de, gravura, de colagens. Etcétera. O seguinte segmento, essa última pared de da exposição, dando a volta, que aí apresentamos manifestações de mais recientes da contemporaneidade, que dentro de aquel espírito experimentado que ela exige, temos, por exemplo, uma explosão de no em estas duas obras aqui apresentadas: esta de Josué de Marche. E esta de Jair Mendes, ambos são artistas eh, contemporâneos, recientes. Jair Mendes, infelizmente, falleció há pouco sano. Finalmente, temos os dois últimos segmentos: um segmento das esculturas, que tratamos de trazer um panorama bastante eh, simples de escultura contemporânea no Paraná, a través dos artistas que temos aqui em um museu eh, da Universidade. E, finalmente, o último segmento está aqui, eh, esta vitrine, onde, além de alguns catálogos eh, apresentados pelo professor Vini, escritos por ele, temos aqui uma obra que considero muito importante, de Potty, é uma ilustração em um livro publicado nos anos 40. E trata de mostrar a importância da ilustração para a história da arte do Paraná. Se toda curadoria é a arte de contar uma história, a partir de um trabalho expositivo, a trajetória narrativa dessa exposição sai da arte figurativa para expressões mais abstratas. Curadoria é isso, né? Quer dizer, você vai inventar uma história e vai contar uma história através do teu trabalho. Ele começa lá com os figurativos importantes, né? caso de Debona, Bona, o Viaro e a própria Dona Ida, né? Com, com, a, com a paisagem dela, então ele faz, faz assim recortes né? vindo da figuração é, e a destruição da figura né, em direção à abstração. Só que o que eu pude ver na exposição dos cifuentes, né, que sobre certos aspectos é né, uma homenagem a mim, eu fico meio encabulado com, isso, com essa história, mas é, é, é, que eu produzi bastante. É, eu não parei, né, quer dizer, a minha produção é imensa, quer dizer, aí eu posso fazer, né, eu tenho um reflexo daquilo que, daquilo que eu fiz. Né. Verbo. A universidade tem que ter, tem que ter museus, né? porque ela é onde se preserva a memória. Né? A memória universal e a memória particular tem que estar lá dentro. Então tem que ter museu de botânica, tem que ter museu de, de ciências naturais, etc. E é imprescindível que tenha um museu de arte. Porque o primeiro caminho importante para o desenvolvimento intelectual é o museu de arte. Então você não pode conceber uma universidade que não tem museu. E vocês, o que acharam do nosso passeio pela arte moderna e contemporânea do Paraná? Diz aqui pra gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima!